Para uma liderança eficaz, muitas vezes é necessário se adaptar ao contexto e à equipe, ao time, aos liderados. Muitas vezes precisamos de ferramentas diferentes para fazer essa adaptação. O líder tem um papel fundamental na condução da estratégia e na condução das pessoas. Será que existe um tipo ideal de liderança? Nós vamos falar disso no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio Carvalho, gestor de projetos educacionais da Bravend e neste vídeo nós vamos comentar um pouco sobre os tipos de liderança, quais são os mais comuns e como utilizar esses estilos como ferramental para o seu perfil de liderança. Perceba, liderar exige muitas ferramentas, muitas competências diferentes, isso é natural. Porém, em determinados momentos, você precisa de um estilo de liderança mais assertivo, mais pragmático, focado em resultados. Em outros momentos, será necessário uma liderança mais humana, mais compartilhada com a equipe, trazendo o time para perto. E é necessário conhecer os estilos para poder adaptar conforme a necessidade. Perceba, ninguém é uma máquina. Portanto, você não será, você não terá um estilo de liderança único. Você terá características principais, tendências e vai se adaptando conforme a necessidade. Então o objetivo desse vídeo é trazer à tona alguns dos tipos de liderança e mostrar que são ferramentas que podem ser utilizadas no dia a dia. A capacidade de se adaptar é fundamental para uma liderança eficaz. Vamos comentar neste vídeo da liderança disruptiva, a liderança estratégica, a liderança afiliativa, a liderança coercitiva, a liderança transacional e a liderança diretiva. São seis tipos de liderança que nós vamos trabalhar neste vídeo. Vamos começar com a liderança disruptiva. Como o próprio nome já traz a intenção, disrupção tem a ver com fazer diferente, fazer de outra forma, muito ligado à inovação, à tecnologia, à agilidade. Então perceba, esse é o estilo de liderança que está alinhado com uma perspectiva de trazer o novo, de fazer diferente, de inovar, de puxar o time para fazer com uma agilidade maior e de uma forma diferente. Ou seja, em que contexto a liderança disruptiva é recomendada? Em contextos de mudança, em contextos de agilidade, da exigência de inovação e da proposta de novos caminhos. Então perceba, você está em um cenário que você não pode ficar no tradicional, que a simples entrega das atividades não será suficiente, a liderança disruptiva pode ser um estilo que pode funcionar muito bem e pode trazer o time para uma pegada muito mais de inovação, de tecnologia, de agilidade, de entrega diferente e de criatividade. E o líder, qual é o papel dele neste cenário de disrupção? Conduzir, orientar para que as pessoas tenham esse mindset e consigam exercitar isso no dia a dia, nas suas tarefas principais. Vamos para o segundo tipo de liderança, a liderança afiliativa. Afiliação, ou seja, trazer para próximo, juntar, unir o grupo. Normalmente, um estilo de liderança recomendado para cenários em que você precisa de uma união da equipe, você precisa de uma comunicação mais eficiente entre o grupo. Existem momentos em que você precisa que a sua equipe tenha uma integração maior para entregar melhores resultados, para chegar ali a desfazer alguns nós, alguns ruídos de comunicação. Nesse momento, a liderança afiliativa pode ser uma estratégia interessante. Porque o objetivo é focar ali nas pessoas, trazer o time para próximo e unir as pessoas. Então compartilhar ideias, ouvir a equipe, escutar o que o time tem a dizer, integrar as ideias, propor fóruns de discussão, olhar para o bem-estar da equipe. Então perceba, em momentos de crise, em momentos de estresse, exemplo, uma empresa que passou por um momento de fusões e aquisições, que é um momento estressante, tem várias adaptações, é um momento de muita incerteza e insegurança, talvez depois desse movimento seja interessante aplicar alguns dos princípios da liderança afiliativa, trazer a equipe para a próxima para garantir uma segurança, um bem-estar e talvez até uma segurança psicológica para o time ficar mais confortável para desempenhar as suas funções. O terceiro tipo de liderança é a liderança estratégica. Como o nome diz, aqui o foco é na estratégia como um todo, ou seja, gestão de resultado, gestão de pessoa e gestão de processo. Uma visão muito pragmática, muito voltada aos grandes objetivos da companhia e o atingimento de metas. Então perceba, aqui a gente pode traçar um paralelo com a gestão de projetos. Então você tem ali várias demandas, onde você tem capital humano, você tem processos, fluxos, procedimentos a desempenhar, você tem os resultados que são ali desejados e você tem ali esse capital humano que precisa desempenhar certas funções para atingir o resultado. Perceba, esse estilo de liderança é recomendado nos cenários em que você precisa de uma visão macro, de uma visão de fato estratégica, uma visão do todo e de como será a condução dessas pessoas, desses processos e, claro, também ali na busca de determinados resultados. Então é uma gestão muito pragmática, uma gestão que é recomendada em cenários em que você precisa de uma visão macro, você precisa organizar melhor a operação. Para atingir resultados. Então é um ferramental muito interessante quando você quer aliar a busca de resultados com as pessoas que você tem à disposição, o estilo dessas pessoas, o que, que tipo de entrega elas conseguem fazer com ali o pragmatismo de metas, objetivos, tudo definido dentro de um grande cronograma. Então quando você tem essa visão estratégica, esse é um estilo de liderança que pode contribuir com o seu dia a dia. Vamos para o quarto tipo de liderança, a liderança coercitiva. Sérgio, hoje em dia, falar de liderança coercitiva será mesmo que é uma opção? Calma, vamos devagar, a liderança coercitiva é um estilo de liderança muito focado na autoridade, em determinações, em decisões muito pragmáticas da liderança. Mas existem alguns cenários que realmente faz sentido. O que não pode acontecer é partir para um autoritarismo, mas decisões pulso firme em determinados momentos simplesmente é necessário. Perceba, existem momentos e de crise de uma empresa. Por exemplo, teve um rombo financeiro e é necessário ali determinadas medidas rápidas, precisa de agilidade e precisa de alguém que decida. Não existe espaço para muita discussão. Ou mesmo em um momento em que a decisão precisa ser rápida, é uma oportunidade de negócio e precisa de pragmatismo. Então ter um líder pulso firme que decide, dá as diretrizes e coloca a coisa para funcionar Pode ser necessário. Por isso, a liderança coercitiva, que é um estilo mais tradicional de liderança baseado na autoridade, pode ser um estilo que funcione para algumas situações específicas, exemplo, momentos de crise em que você precisa de um pulso firme, decisões rápidas, decisões diretas, para que funcione de uma forma melhor. O que não pode acontecer na liderança coercitiva é um autoritarismo, um excesso de autoridade, de ordens porque isso pode gerar um estresse na equipe. Mas pode ser um estilo, funcional por um período, e depois você altera com as características necessárias para o próximo desafio. Vamos para o quinto tipo de liderança, a liderança transacional. Como o nome diz, transação. É aquela liderança motivada em recompensas, em dar ali algo em troca de determinadas entregas. Muito comum no cenário de time de vendas, em que você tem as metas, você tem os objetivos e você tem as premiações, as bonificações quando a entrega é realizada com sucesso. É um estilo de liderança que pode ser funcional, principalmente nesse contexto de vendas, de premiações, de bonificações, onde você quer recompensar um trabalho bem feito. Então, quando você quer um a mais, você quer colocar uma energia, um gás a mais, pode funcionar muito bem. É um estilo de liderança, uma ferramenta que você pode utilizar nesses momentos que você quer uma energia a mais na equipe e você promete, você propõe objetivo e recompensa por aquela entrega. E para a gente fechar, o sexto tipo de liderança, o sexto tipo de liderança nós temos a liderança diretiva, liderança pragmática, focada em definições com diretrizes claras do que deve ser feito e como deve ser feito. Esse é um estilo de liderança muito recomendável em determinados cenários, exemplo, o cenário em que você tem uma equipe com pouca experiência na execução daquelas tarefas, então você precisa que o líder, que é a liderança, indique os caminhos. Olha, isso deve ser feito dessa maneira, para essa entrega, com esse formato, então você tem uma orientação maior, você tem as diretrizes estipuladas pela liderança. Então é um estilo que traz um pragmatismo, traz uma ordem maior nas decisões em como fazer. Portanto, é um estilo de liderança que pode ser muito útil quando a equipe precisa de clareza o que deve ser feito e como deve ser feito. Então, é um estilo que também contribui para os resultados da companhia, levando em consideração essa definição mais clara do que deve ser feito. Pessoal, então era isso. Esses são seis estilos de liderança. Tentei aqui abordar as principais características e trazer também os elementos de aplicação prática para que você possa observar no seu dia a dia como trazer esses elementos e colocar em prática. Nesta sequência de vídeo nós teremos outros vídeos falando de cada um dos estilos e aprofundando. Este vídeo foi uma visão geral de quais são os tipos de liderança. Espero que vocês tenham gostado. Lembre que toda quarta-feira, às 8 horas da noite, nós temos um vídeo novo aqui no canal. Já deixe o curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com os amigos e deixe um comentário que outros temas você gostaria de ver por aqui. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!